Discurso proferido pelo presidente do MPLA, camarada eh, João Lourenço, na abertura da quarta sessão ordinária do Comitê Central do MPLA. Eu queria enfatizar aqui neste, neste vídeo o seguinte, o que ele diz aqui, ele diz assim, comemoramos Há poucos dias, 21 anos, de que Angola vive um ambiente de paz e reconciliação entre todos os angolanos. A paz é o bem maior conquistado pelos angolanos depois da independência nacional. O espírito de reconciliação deve ser sincero e genuíno no comportamento e atitude de cada cidadão, de cada força política também, né? cada cidadão e cada força política, o arquiteto da paz, o presidente José Eduardo dos Santos, ao deixarmos este legado, fê-lo na convicção de que todos, sem excepção, contribuirão para o fortalecimento da paz e reconciliação nacional, respeitando a Constituição e a lei e os princípios básicos de um Estado democrático de direito. O país realizou as últimas eleições gerais há pouco mais de sete meses, tendo os eleitores conferido nas urnas a vitória por maioria absoluta ao MPLA e ao seu candidato. O país realizou as últimas eleições gerais há pouco mais de sete meses. Todos os eleitores conferiram é, nas urnas, a vitória, por maioria absoluta, ao MPLA e ao seu candidato. Assim diz João Lourenço nesta, nesta reunião que teve hoje com o seu comitê, o comitê central do MPLA. Nós sabemos que os resultados são duvidosos, né? o resultado que o MPLA se atribui é duvidoso. Houve contestação da sociedade civil dos partidos políticos, houve também ali uma pressão psicológica colocando militares nas ruas altamente armados para combater o povo e eles aqui dizem que o povo é que os elegeu, dando-lhes esta maioria absoluta, é, eu não sei eles criam a mentira e depois acreditam na própria mentira, forçam-nos a crer na mesma mentira que eles criaram e eles também já creem mesmo nela, é muito complicado e profundo eu, eu vejo que é complicado a situação desse pessoal, eu não sei que nome nós podemos chamar a esse tipo de pessoas, as eleições foram realizadas num ambiente de festa de abertura democrática e de transparência como já é tradição em Angola, não houve transparência não houve transparência nem festa houve aqueles mesmo que dizem, eles que disseram que venceram com essa maioria absoluta, nem conseguiram festejar em condições, como das outras vezes, colocaram o exército na rua. Os deputados eleitos tomaram os seus assentos, foi constituída a mesa da Assembleia Nacional e foi nomeado, então, o um executivo que entrou imediatamente em funções. Hum. Ao longo de, to de todas as etapas da sua história O MPLA sempre pugnou pela defesa do facto do bem de Angola e dos angolanos Sem água, sem luz, sem um sistema eh, de educação eficaz Sem um sistema de saúde eficaz eh, Vocês assim estão a trabalhar mesmo para o bem dos angolanos Eu não sei, essa mentira, eles acreditam nessa mentira o povo sofre sem água, povo sofre sem luz o povo sofre sem um sistema eficaz de saúde e educacional assim estão a governar para o povo? Oh, sinceramente Vocês viram há algum tempo atrás numa entrevista que o J-Lo concedeu a um canal televisivo, acho que é português ou brasileiro ou mesmo francês, não vem agora à memória, onde falou-se sobre Eduardo Santos, feitos dele. E João Lourenço disse que não. Os louros não, só podem, não podem só ser dados a ele, né? Todos nós estávamos ali, todos nós fizemos. Logo, ele não é isso aí que o Senhor diz. Em outras palavras. Mas hoje, nesta, nesta, nesta conferência, ou neste, neste discurso aí dele, ele diz que reconhece que Eduardo Santos foi o arquiteto da paz deixou um legado e que nós devemos dar continuidade, na verdade ele usa agora aqui o nome de Eduardo Santos para tentar congregar o MPLA porque o MPLA está dividido é, aqui é duas ou três alas mesmo Há os eduardistas, lorencistas e, enfim então ele tenta trazer essa retórica aqui no discurso dele para congregar, reconhecendo os feitos do outro, né, do Eduardo dos Santos, mas nós sabemos que isso é falso, por quê? Porque ele já tinha dito alguns anos atrás, ou um ano, dois, que Eduardo dos Santos não fez aquilo sozinho, e logo não pode ser lhe reconhecido isso como se fosse só dele, mas todos nós estávamos ali, todos nós fizemos, e ele também só cumpria orientações do MPLA, logo, Uh, ele joga por terra que Eduardo Santo uh, deva ser chamado, considerado o arquiteto da paz. Uh, hoje, neste discurso dele, ele então tenta dar esse mérito a Eduardo Santo, o arquiteto da paz se juntarmos o que ele concedeu nessa entrevista e o que ele diz hoje neste discurso, nós vemos que estamos diante de um homem com duas faces, de um homem sem palavra, um homem sem caráter, porque ele diz uma coisa lá atrás e depois diz outra aqui, hoje ou ontem, neste, neste discurso, lá no nesta reunião que eles tiveram no Comitê Central, e, e, e, e ficamos sem entender que tipo de pessoa ele é ser aquele que é, desacredita ou joga por terra tudo aquilo que, que o outro era, ou que o nome, né, lhe, lhe, ou que pelo nome né, que era conhecido, arquiteto da paz, ou então se é este homem que hoje reconhece os méritos do outro, né, do Eduardo dos Santos. Nós não sabemos, ficamos assim meio perdidos. E o que é que se passa com este presidente? Com este homem? É, na verdade... Não dá para acreditar no que sai da boca dessa gente. Eles criam uma mentira e eles depois nos forçam a crer nesta mentira. Não dá. Sem luz, sem água, sem piteu na mesa, sem um sistema de saúde eficaz, sem um sistema de educação também eficaz, sem qualidade nenhuma no nível de vida, estamos a governar para o angolano, para o bem do angolano. Quando? Como? Quando é que eles começaram a governar para o bem do angolano? E como é que é essa governação? Expliquem-nos. O povo está morrendo de fome, está comendo um contentor de lixo. A educação não tem qualidade. O sistema de saúde não funciona. O país está à deriva. O angolano hoje vive pela graça de Deus. É pelo favor imerecido de Deus que o angolano vive estamos a governar para os angolanos tivemos uma eleições justas transparentes e num clima de festa não não houve clima de festa houve perseguição dos opositores destituir os outros eh, assassinar caráter onde é que tem festa aí perverteram manipularam os resultados finais das eleições onde é que tem festa ali Onde, onde, onde é que entra, então, a tal transparência nessas eleições? Eu não acredito, não creio no que esses madres andam aí a dizer. Não creio, desculpa ter que dizer isso, mas estamos diante de governantes sem caráter. É isso. O resto é com todos. Vocês, vocês tiram as suas eleições. Deus abençoe. Embora.